Oi pessoas, eu sou a Lívia Leite esse é o Isso Não Cai Na Prova. E aí, mudar? Mudar é bom? Você tem medo de mudar? A gente vai falar um pouco porque, sobre mudanças, mas que tipo de mudança especificamente? Mudança em nós mesmos, mudança de pensamentos, mudança de ideia, mudança de faculdade, mudança de escolha. Mudanças. <música> Eu conheço algumas pessoas, na verdade, eu também sou uma dessas pessoas é, que crescemos com o hábito de é, termos que nos definirmos. Então, ou seja, todo mundo. A gente precisa se definir para se identificar, para que as pessoas saibam quem nós somos. E muitas vezes essas definições elas se estendem a características, né? então, eu sou uma pessoa organizada, ou eu sou uma pessoa extremamente disciplinada, ou eu sou muito educada, ou eu falo sempre baixo, enfim, características do nosso cotidiano. E, às vezes, essas características, apesar delas de terem esse ponto positivo de nos identificarem, elas muitas vezes podem nos limitar, né? por que, que elas podem nos limitar? Porque às vezes a gente deixa de fazer coisas Não porque nós não, so nós não somos capazes de fazer essas coisas Mas porque nós não acreditamos ser aquelas pessoas Que sabem fazer aquelas coisas Ou seja, não é que você não tenha essa capacidade Mas por você ter aprendido que você era assim Ou que você era assado Você acaba se aprisionando nesses nesses, nesses estereótipos né? Nessas características E você deixa muitas vezes de fazer algumas coisas E às vezes... A gente também tem medo de mudar para corresponder a rótulos que outras pessoas nos deram, né? Então, aquelas pessoas dizem, ah, mas eu sei que você não é esse tipo de pessoa, você não faz isso, você nunca faria isso por isso, por isso, por isso. E aí a gente acaba é, tendo esse receio de mudar, mas mudar é, pode ser muito bom mudar, a gente não pode ter medo de mudança, principalmente de mudança com relação às nossas opiniões, relação ao que a gente entende de mundo, porque a gente está em constante construção, gente. Ninguém nasce perfeito, ninguém morre como nasceu, né? A gente está o tempo todo aprendendo e é o ideal que a gente aprenda e, em especial, que a gente busque melhorar, né? Que a gente busque se aprimorar, ou seja, que a gente não se feche no nosso mundinho. O ideal é justamente que a gente Mude, então mudar nessa perspectiva é muito bom, não é um problema, não se sinta mal por ter mudado de opinião ou por durante muito tempo ter opinado de uma determinada forma e agora você enxergar o mundo de uma maneira diferente, ou enxergar aquele assunto específico de uma maneira diferente. Isso é só um sinal de que você pesquisou, de que você conversou com outras pessoas, de que você reavaliou aquilo que você defendia e que agora você vê que não tem é, argumentos ou que não faz mais sentido defender aquilo. Então, não se sinta envergonhado porque você mudou de opinião, se essa opinião ou se essa ideia ou se essa escolha foi para melhorar quem você é e melhorar o ambiente onde você está, ou melhorar o convívio com outras pessoas. Se você gostou desse vídeo, já sabe, compartilha com outras pessoas que estão aí nesse processo de alguma mudança, estão com receio de ir lá se jogar porque vão, ai, ah, porque vou deixar pessoas assim ou porque pessoas vão ficar tristes, se você não vai machucar ninguém, se isso não vai, tipo, matar alguém ou se isso não vai diminuir a vida de alguém, né? não é um problema você fazer, em especial se isso é para o seu bem né? e se isso é para o bem das pessoas que estão próximas a você, então compartilha com alguém que você conhece que está nesse processo ou que está com medo dessa mudança ou às vezes que não está entendendo ainda você ter mudado e acha nossa você está muito diferente, você está muito mudado, não é um problema mudar, mudar pode ser bastante positivo. Comenta aqui se você está nesse momento, se você já passou por esse momento, que, que você, como você teve que lidar com essa situação. Curte se você tiver curtido, gostado do vídeo e um beijo, boa semana. Quarta-feira a gente tá aqui de volta. Tchau!